Albert Silva, na semana passada a gente falou que estava tudo tranquilo aí pelas bandas do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, mas ontem teve confusão aí por aí, conta pra gente esse caso. Bom dia, Ana. bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Bem diferente, né, do que a gente noticiou aí na semana passada aqui no terminal rodoviário entre as lagos, porque na madrugada de hoje teve uma grande confusão envolvendo polícia, envolvendo até prisões aqui no nosso terminal rodoviário. Bom, o nosso cinegrafista o Ed Carlos vai mostrar para você, a gente vai até pedir também um pouquinho aqui. Um pouquinho de, né, de distância também, até para preservar aí as pessoas. Mas, infelizmente, o que não podia ter acontecido, tá acontecendo aqui no terminal rodoviário. Voltou né, a frequentar alguns usuários aqui de entorpecentes. Tem até um rapaz ali, que desde a hora que a gente chegou, oh, Ana, bem transtornado, né? Deve ter é, usado, tá aí, né? Sob efeito aí um entorpecente bem agitado, ele foi até ali a, ao terminal, ali onde está o embarque de passageiros, começou ali a intimidar as pessoas, depois voltou, tirou a roupa, né, tirou a camisa, depois voltou, desceu, então a todo momento ele está bem, né, bem agitado mesmo, é, a hora que a gente chegou estava ele e mais uma mulher, essa mulher incomodada com a presença né, da imprensa, acabou saindo em direção ao Cristo, em direção ali à igreja matriz. Bom, e essa madrugada, Ana, teve né, uma confusão aqui no terminal, um homem tentou praticar aqui um roubo em um comércio aqui nas imediações, ele acabou não conseguindo fazer o delito, no local, ele estava em posse de uma arma, uma faca, ameaçando todas as pessoas que estavam aqui na madrugada. A polícia militar rapidamente veio até aqui ao terminal, conseguiu prender esse homem que tem 36 anos. Ele continua detido na delegacia de pronto atendimento comunitário aqui entre as lagoas. Portanto, né, a polícia ela tem vindo aqui no terminal rodoviário, né? mas quando uh, não se deparam com a viatura... Da polícia militar, o que, que acontece? Esses usuários, infelizmente, voltam para cá, acabam intimidando aí passageiros. O pessoal aqui fica com medo, ficam intimidados, eles são bem agressivos. A hora que a nossa equipe chegou aqui, é, incomodou muito a presença, né? dizendo para não filmar. Né? Eu falei, ah, a gente só está fazendo o nosso trabalho, portanto, infelizmente, alguns usuários voltaram aqui, para o terminal rodoviário aqui em Trasaguas e essa noite Ana infelizmente também teve aí uma confusão envolvendo aí esse homem de 36 anos que acabou sendo preso, que estava intimidando as pessoas aqui com uma faca e tentou também praticar um furto aqui, Ana Cristina.